O país mais rico do mundo. Embora seja o menor de todos, ele é o mais rico. A vasta riqueza desse país não é do nosso conhecimento. Para sabermos dessa história, temos de partir do princípio. Pela força política e financeira, Roma estava perdendo o controle sobre os territórios conquistados. Diante disso, no início dos anos 300 da nossa era, Constantino refletiu e teve uma ideia brilhante. Fazer uso de um terceiro poder, poder religioso, para dominar consciências. Assim, pacificamente, foi possível manter e até ampliar seus domínios. Para tal empreendimento ele convocou os diversos líderes cristãos, do seu país e também das terras conquistadas. Todos reunidos, seu objetivo principal foi alcançado. Não que fosse algo novo entre reis e povos. Desta vez, alcançou vastas terras e povos. Roma não possuía um sistema religioso que pudesse influenciar os povos sob seu domínio. É aí que entrou a astúcia do Constantino, usar os princípios cristãos a favor do Império. Ao determinar Roma como a sede deste terceiro poder, a humanidade passou a ficar sob o domínio daquilo que seria a maior força operante para subliminarmente controlar multidões, o pouco que restava de honradez nesses dirigentes servos de Jesus caiu por terra e passou a prevalecer o interesse pelas riquezas terrenas, pelos conchavos políticos, ostentação, vaidade, orgulho e absolutismo. Os grandes sábios e inventores contribuíram para a evolução da consciência humana. Jesus foi o maior dentre todos. Infelizmente, desde o início, essa instituição que teve Constantino como patrono passou a entorpecer os seres humanos. Através dos muitos conhecimentos adquiridos ao longo dos séculos não foi difícil para estes servos de Jesus controlar reis, rainhas, duques, duquesas e pessoas comuns. Desse modo esses defensores de Deus conseguiram grandes somas de dinheiro, ouro, joias e propriedades em troca de mordomias no céu. Inclusive, alegaram que as doações seriam empregadas na formação de exércitos que lutariam numa tal de guerra santa para defender um santo sepulcro que estava prestes a ser tomado por um concorrente ambicioso. Não se iludam. O atual sistema financeiro de locais apropriados para depositar ouro e dinheiro teve sua origem nessa casa do Senhor, nos porões das igrejas, dos mosteiros e das propriedades de servos fiéis. Eram lugares para guardar as fortunas doadas. Entretanto, após as guerras santas alguns servos infiéis passaram a raciocinar, para que guardarmos essas fortunas para esses servos do Senhor se nós mesmos podemos ficar com elas e administrá-las. Estes rebeldes se deram bem, e assim continua. Essa pequena parte de rebeldes não afetou significativamente a quem eles estavam idiotamente afiliados. Estes servos do Senhor e afiliados fiéis e infiéis são os precursores do atual sistema bancário mundial. Aliás, não é meira coincidência a interação política e financeira desses servos do senhor com o país que deu origem aos chamados paraísos fiscais, Caixa 2, do sistema financeiro mundial. Sistema que serve para guardar dinheiro sujo e limpo. A guarda pessoal desses servos do Senhor está confiada aos nativos desse país a pedido do Papa ao então monarca dessas terras. Terras que naquelas épocas, primeiros anos de 1500, eram desprovidas de fronteiras e constituições bem definidas tal como eram nos demais reinados. Diante desses fatos levantam-se perguntas tais como porque esse país tem um sistema de governo e legislação únicos no mundo. Seria propriamente um país, ou uma extensão administrada secretamente por esses servos do senhor. A cruz na bandeira desse país seria a imaginação de um debilóide ou seria a marca registrada desses servos do Senhor. Um país que hoje é famoso por seus relógios e chocolates. Inclusive há suspeitas de que fortunas da Alemanha derrotada foram parar nesse país. país que serviu de modelo para o atual banditismo financeiro mundial. Locais onde traficantes de todas as espécies, políticos e chefes religiosos podem guardar suas fortunas, sem nenhum risco de serem apanhados. Nota. Esse é um ótimo tema inspirador para Dan Brown escrever seu próximo livro.